galera, beleza? Aqui quem fala é o Anderson, da AAS Pro de Design e Comunicação, como vocês já devem ter notado, isso não é um canal de tutoriais em si, né? Mas quando encontro alguma coisa assim que pode ajudar muitos de vocês, e que poucas pessoas falaram a respeito, aí eu faço um tutorial. Eu faço um tutorial de legenda para DVDs, e para o um tutorial de como consertar a erros no jogo Rayman que vou deixar o link aí na descrição para vocês, beleza? O tutorial de hoje é referente a como conseguir jogar Rocksmith Como assim conseguir jogar? Né? Calma que já explico tudo direitinho Galera, acredito que todos aqui já saibam como que é o jogo, né? Mas para quem ainda não sabe Rocksmith é um simulador casual educativo de música desenvolvido pela Ubisoft para as plataformas PS3, PS4, Xbox, Xbox One e PC no qual basicamente funciona o mesmo estilo do clássico Guitar Hero a música toca, quadradinhos vêm vindo na tela e você deve apertar o botão no tempo certo de acordo com a batida da música a não ser por uma única diferença no Rocksmith você estará jogando com a sua própria guitarra ou seu próprio contrabaixo. E quando o quadradinho vir na tela, você terá que apertar a nota correta, na nota correta, no tempo correto, com a técnica correta, no seu instrumento. É fantástico, né? Mas Anderson, como assim eu vou jogar com a minha própria guitarra? Como vou ligar ela no jogo? Bem galera, é aí que entra o intuito desse vídeo, né? Para jogar Rocksmith, você vai precisar de um cabo específico com uma ponta P10, que é a padrão dos inputs de guitarras e baixos, e outra ponta USB. A Ubisoft desenvolveu um cabo assim para o jogo, chamado de Real Tone Cable. É uma tradução literária para o português, seria algo como cabo de tom real. E é aí que as coisas ficam um pouquinho complicadas pois esse cabo fora do Brasil custa em torno de 50 dólares e no Brasil o valor ultrapassa 300 reais um valor completamente fora da realidade para um cabo de guitarra né? pois esse valor extremamente alto e seria novidade se várias pessoas procurassem uma maneira de simular o trabalho do Real Tone Cable né? pois bem, nesse vídeo estarei ensinando uma maneira de como simular o trabalho do Real Tony Cable para que você consiga jogar Rocksmith se por acaso você tem uma versão do jogo para Consoler, né, PS4, Xbox, por aí vai, e não tem o um cabo, eu não procurei a fundo, mas acho que você só vai conseguir jogar com o cabo original mesmo. Esse vídeo é apenas para a versão para PC do jogo e funciona com as versões do jogo genérica, original por mídia física e original por cópia digital, ou seja, aqueles que são comprados na Steam. Então vamos lá. Você já deve ter visto por aí vários vídeos falando para você pegar o seu cabo normal da guitarra, o P10-P10, mais um adaptador P10 para P2 e ligar isso na sua entrada line do PC, que é aquela da cor azul. E depois seguir vários passos para fazer esse jogo funcionar, né? Ah, Anderson, vi isso aí, mas depois não consegui passar da calibragem no jogo, o volume da guitarra está baixo demais, ou faz ruído demais, ou quando finalmente estou tô tocando uma música o jogo simplesmente para de reconhecer a guitarra... É, exatamente. Esse não é realmente o método mais eficaz. No método que eu vou ensinar agora pra vocês, vocês vão precisar de um cabo P10 USB, que não é o cabo Real Tone Cable, ou de um aparelhinho chamado GuitarLink mais o seu cabo P10-P10 que é aquele normal que você liga na guitarra e no amplificador hoje em dia, esse cabo P10 USB já é encontrado facilmente no mercado livre e em outros cantos custa por ali mais ou menos 70 a 100 reais assim como o GuitarLink né? ah, que custa entre 50 e 80 reais bom Desde já gostaria de avisar que eu não sou a favor da pirataria Por isso eu estou usando aqui a minha cópia digital adquirida na Steam E caso você pense Mas esse cabo aí Anderson Esse cabo aí ele não é pirata? A resposta é não Porque esse cabo né, Já existia, o cabo e o aparelho já existiam bem antes do Rocksmith Quando eu comprei o meu cabo e o meu Geertalink foi para usar junto um programa chamado Guitar Rig um emulador de grandes amplificadores e pedais Para quem não conhece, não é um jogo é realmente um programa que emula sons de famosos amplificadores e pedais tipo Marshall, Vox, Mesa Bug e por aí vai ok? bem, quando foi lançado Rocksmith e sobre do preço do Real Tone Cable aí eu dei início a minha busca incansável de como fazer funcionar o jogo com as peças que eu já tinha, por aqui mesmo. Porque basicamente elas fazem a mesma coisa que o Railtony Cable. Transforma o som analógico do seu instrumento em digital para o computador. A única questão era como tirar o jogo do estado monopólio de reconhecimento de apenas um cabo para outros cabos. E finalmente, eu achei a resposta. Enfim, vamos à configuração. Gostaria de abrir aqui um parênteses e avisar que o procedimento seguir realizado para o Rocksmith 2014 Caso você tenha o primeiro Rocksmith, eu aconselho que você compre o versão 2014 Porque tá muito bom cara, é, com ótima, ótimas músicas, tá cheio de novidade Agora você tem como importar as músicas do seu CDs que você gosta é, você tem como comprar várias outras músicas Tem como você tocar com a banda Você meio que monta uma bandinha dentro do, do Rocksmith E você tem como tocar, solar, fazer o que você quiser essa banda vai te acompanhar Tá bem legal, bem mais legal o Rocksmith 2014 em relação ao primeiro Rocksmith E as configurações do PC são quase as mesmas, né? Beleza? Vamos lá, tem em mãos então seu cabo P10 USB ou seu tone mais um cabo P10 P10. Tem em mãos também a sua guitarra ou contrabaixo, certifique-se de ter seu Rocksmith 2014 instalado. Caso você esteja usando a cópia genérica, consiga por sua conta e risco, pois esse método foi testado apenas com a versão licenciada do jogo. E também não estarei espolarizando nenhum tipo de crack para esse jogo, ok? Então, baixe os arquivos na descrição do vídeo. São esses arquivos aqui que a gente vai usar, tá? Baixe aí na descrição do vídeo e siga o mestre. Então, galera, aqui no meu eu já testei com o cabo P10 USB. E deu tudo certo, tá rodando bonitinho. Vou fazer agora, testando a versão com o Guitar Link, beleza? Então, vou plugar aqui o meu Guitar Link no computador. Você vai ver aí que ele já vai começar a instalar algumas coisas, tá aqui ó. Instalando o dispositivo. USB Audio Codec Bom, instalou Agora eu vou vir aqui No meu computador Clicar com o botão direito Propriedades Ok Gerenciador de dispositivos Sim Vou vir aqui agora eu venho em entradas e saídas de áudio, tá? e tem aqui que foi a, que acabou de ser instalado, né, o um microfone USB Audio Codec e o alto-falante USB Audio Codec que é do, do do Guitar Link, né? Guitar Link ele tem duas saidinhas, tem uma saidinha para fone de ouvido e tem uma entrada de microfone. As duas são padrão P10, que é para você jogar sua guitarra. E, enfim vou deixar isso aqui aberto né? vou fechar as coisas estou utilizando aqui vou abrir aqui meu computador novamente vou até a minha pasta da onde está o jogo instalado no meu caso é... no meu hd de jogos tá eu vim aqui steam steam apps como e Rocksmith 2014, aqui eu já tenho os dois arquivos que vocês baixaram na descrição do vídeo, ok? Já tenho os dois arquivos e vou ah, dar dois cliques nesse arquivo Rocksmith 2014 no cable pbs.in que é um arquivo de configuração beleza, ele abre no bloco de notas tá que ele fala várias coisinhas aqui no seu o vendor id vai estar como 0x0000 e o product id vai estar como 0x0000 também tá e aí você vai colocar os números relativos Uh, ao seu cabo p10 usb ou ao seu Metalink que a gente está testando agora vamos prosseguir, vamos voltar aqui no gerenciador do dispositivo onde eu tenho o microfone né, do usb audio codec que é o Guitar Link, tá? mas a gente vai ter que encontrar ele aqui no controladores usb tá? que é onde a gente vai usar ele, é, aqui no meu computador aparece como USB Composite Device, tá? eu acredito que no seu também vai aparecer com esse mesmo nome, tá? no meu tem dois, acredito porque um é relativo ao outro cabo, que é o P10 USB, e esse aqui é relativo a esse, a esse aparelho aqui, que o tá? Ali, tá? como que eu fiz para identificar que era esse aqui e não de baixo pelo método mais amador possível fiquei tirando o dispositivo usb e conectando e vendo quais os que apareciam aqui tá e quem apareceu foi esse primeiro aqui vamos clicar em propriedades detalhes descrição do produto vou selecionar aqui id de hardware tá e ele me dá é, isso aqui, né? Que é o VID, Vendor ID, que é o que eu preciso, e Product ID, que é também o que eu preciso. Vou voltar aqui naquele bloquinho de notas e aqui no Vendor ID, veja que aqui tá 8, não, desculpa, tá 08BB. Então, vou colocar aqui, ó, 08BB. Bindu. O vídeo está 29,02. Coloca aqui 29,02. Fechou, salvou, puxou. Aqui vou dar um aqui okay, né? Não vou nem só dá ok. Minimizei aqui, fechei esse aqui que eu estou utilizando mais. Agora é importante que sempre que você executar o popsmith você execute por esse aplicativo aqui repito esse aplicativo ele não é nenhum tipo de crack tá fica atento aí também que são antivírus que ele vai dar uma pescada mas aí ser daquela velha e boa permissão é, o aplicativo né tem sempre a lista de arquivos confiáveis, moção antivírus, independente de qual antivírus seja, tem a lista de dispositivos, de aplicativos confiáveis, você vai lá e identifica como confiável para que ele não recolha esse, esse aplicativo como um vírus. Tá? E sempre que você for iniciar, tem que iniciar por esse aplicativo, porque esse aplicativo vai fazer uma conexão com esse parâmetro de configuração, e vai é, liberar o, o seu Rocksmith profissional funcionar com outro cabo. Bom, vamos testar agora. Deixa eu pegar a guitarra aqui. Galera, só pra facilitar aqui minha vida um pouquinho, não vou fazer duas, dois vídeos, colocar quadradinho embaixo com, comigo tocando a guitarra, não que seja a coisa mais difícil do mundo de, de se fazer. Mas para facilitar, pra deixar o vídeo mais leve, mais rápido, vamos, vamos assim mesmo. Eu tô aqui com a minha guitarra lugada já. Ouvir link. Deixa eu só parar a minha música aqui antes. Bom, senhores, deixa eu só fazer aqui uma alteração. Pausei a música ali, né? Ah, aqui, produção. Filme padrão. Ok. Eu, eu uso o Sheldon Play, né, da, da GeForce para gravar a minha área de trabalho. Ele grava super bem, inclusive capta, capta o áudio. E capta o áudio de outros jogos também, mas no Rocksmith ele não, não pega o áudio. É, é incrível, não sei. Com certeza deve ser mais algum controle interno aí do, do Rocksmith que não permite essa captação. Que a, o gravador de voz que eu estou utilizando vai, vai captar o som da, da, das caixinhas aqui, tá? Bom, foi feito esse parâmetro de configuração. No meu computador, eu estou colocando, durante o vídeo aqui, eu estou conectando o Guitar Link pela primeira vez, tá? A primeira vez que eu utilizo o, o jogo pelo Guitar Link, mais um cabo P10, P10 normal tá antes eu só estava usando o P10 USB que eu também tenho mas para fins de mostrar que funciona eu quis conectar o, o Guitar Link aqui e mostrar para vocês tá então não precisei fazer nenhuma outra configuração mas só vou abrir esse parênteses aqui para vocês Caso vocês tenham algum problema, vem aqui em dispositivo de gravação, desativa ah, qualquer outro microfone que tenha, ah, entra no seu microfone principal, que é o, no caso aqui o SBL de codec é o microfone do GuitarLink, vem aqui, o oh, nível está padrão, e até aqui está padrão, falam que para o Rocksmith tem que estar em 48, ó, do jeito que eu coloquei aqui já foi hein? vou deixar até tá no, no 44 aí e mostrar pra vocês, vocês aqui no, na minha Steam eu tenho o Rocksmith 2014 eu vim aqui adicionar jogo adicionar um, um jogo não Steam procurei pelo meu aplicativo e coloquei ele aqui, aí, quando eu quiser jogar eu já venho por aqui normalmente né? como se fosse outro jogo Steam Dá OK para esse erro. Aí o jogo está iniciando. Aquela, aquela agilidade absoluta. Ah, pra, ao meu ver, o único defeito do, do Rock Smith é esse, esse. Essa introdução, né, mano? Caramba! demora três dias a introdução do Rocksmith cara. aí imagina você é, testando e destestando testando e né, fazendo e tentando fazer acontecer aqui com com, com os cabos tal né vai em configuração muda isso muda, cada vez tem que fechar e abrir o jogo novamente. Cara, e ver essa, essa tela de abertura longa, imensa, né? Vocês você perceber, meu cabo tá com um pouco de ruído é que eu peguei o primeiro cabo que eu encontrei aqui na gaveta pra encontrar o.. para gravar o vídeo. É o um Santo Ângelo mão antigo esse cabo aqui. Mas escuta o som da guitarra no Rocksmith. Beleza. Esse já é o som no Rocksmith, Vou aqui colocar Learn a Song. Vou tocar esse aqui do Ramones, mesmo que é facinha. Vamos lá. Calibragem. Olha como tá funcionando. Olha como tá funcionando, bonito, cara. O áudio para vocês eu sei que vai sair péssimo, na, Depois no final, mas que foi só pra mostrar para vocês que tá funcionando bonitinho, cara. redondinho, redondinho, né? E aí você compra também o seu Gita link ou o seu cabo USB-P10 eu aconselho comprar o Guitarlink. Por quê? Porque o cabo USB-P10, ele custa é, quase a mesma coisa que o Guitarlink, só que... Todo cabo tem um desgaste natural, certo? Então, subtente que o cabo vai se desgastar e vai começar a dar ruído, igual um cabo de guitarra normal, tá? E aí, mas futuramente você vai ter que gastar novamente R$ 79,80, por aí vai, para comprar outro cabo. Melhor comprar o Guitar Link, que é uma pecinha separada do cabo, entendeu? E aí os cabos que você for comprando durante sua vida como guitarrista ou como baixista, você vai plugando no Guitar Link na guitarra e vai tocando. É isso aí, tá dado o recado, não esqueça de clicar no botão de inscreva-se, deixa eu entrar aqui, fazer minha merchandise agora, não esqueça de clicar em, em inscrever-se, é, clicar deixar o seu like nesse vídeo. Deixar o seu comentário positivo, falar que funcionou, para que as outras pessoas que virem o vídeo, né? Vejam que o método realmente funciona. Apesar desse vídeo ser longo, mas fala a verdade. Pelo menos fez funcionar. E fez funcionar bem feito. Esse é o mais importante. Que aquele métodozinho de. P10, um adaptador, adaptador na line -in, aí faz um monte de negócio no computador, tá? Configura aqui, configura lá, configura microfone, configura... Nossa Senhora! E depois ainda não dá certo, ainda ficar fazendo ruído, ou ainda parar no meio da música, que eu tentei fazer isso aí, tentei e não deu certo. Quer dizer, deu certo, mas aconteciam esses problemas que eu, que eu mencionei. Com esse aqui, não acontece isso, né? Não acontece porque eu já joguei um, um monte aí com P10 USB e agora eu vou jogar mais um monte com, com Guitar Link, que vai ser até melhor do que o, o P10 USB, beleza? Bom, é isso aí, Deixe seu joinha, inscreva-se, né, compartilhe, compartilhe nas redes sociais, no seu Facebook, para aquele seu amigo que só ouviu falar do Rocksmith uma vez e nem sabe o que é, que é direito Aquele seu amigo que está com o mesmo problema Que você não consegue configurar o jogo Agora vocês têm a solução Em português BR Porque até então Só tinha essa solução em inglês né Bom, está dado o recado Está tá aí o vídeo longo Está aí a solução Agora é só plugar Correr para o abraço e passar esse recesso de final de ano jogando seu Rocksmith aí. Falou, até mais.